Eu quero falar sobre a famosa PEC 37, que muita gente nem sabe o que é, mas está lá protestando com cartaz contra a PEC 37. E eu acho que a discussão que está sendo travada hoje está muito rasa. As pessoas estão resumindo entre apoiar ou não apoiar a PEC 37. O que é a PEC 37? É uma proposta de emenda à Constituição que basicamente retiraria ou limitaria o poder aí do Ministério Público em investigar, né? junto com a polícia. Hoje, o Ministério Público pode investigar, e a polícia também. Se a PEC 37 for aprovada, somente a polícia investigaria. Então, tem essa polêmica toda. Ah, se você for discutir somente nesse termo aí, aceitando o Estado, você vai falar, bom, eu sou contra porque eu quero que... Quanto mais gente investigando, melhor. O que está que por trás disso tudo? O, os promotores, eles não são eficientes em investigação nenhuma. E nem a polícia. Por isso é que tem tanta corrupção, tantos crimes. Por exemplo, no Brasil, 92% dos homicídios, a polícia nem sabe o autor. Né? Então, o que, que tem que ser dito aqui? A verdade doa Quem Doer. O Estado é a pior, a pior solução para você investigar. Qualquer coisa. Tá? E o Estado, como todo mundo sabe, tem o um monopólio da investigação. Então é isso que ninguém questiona. É isso que ninguém tem coragem de falar, de, de contestar. Por que, que o Estado tem o, o monopólio da investigação? Não importa que seja só a polícia ou a polícia ou o Ministério Público. Eles são extremamente ineficientes. Qualquer monopólio, ele não aguenta, ele não dá conta. Porque ele tem que resolver todos os casos, investigar tudo. E ele não, não vai dar conta, ainda mais com com uma justiça aí, que também é outro monopólio, o né? um monopólio de julgar é extremamente ineficiente, então é, é, é um ambiente perfeito para qualquer bandido criminoso. Né? Se você fosse um criminoso, você preferiria um ambiente como o atual, estatal, onde há um monopólio da investigação, ou um ambiente livre, anarcocapitalista, onde você tem várias agências, vários serviços de investigação e você pode escolher qual mais eficiente. É óbvio que você vai preferir o atual, que onde o Estado tem um monopólio, porque sendo ele menos eficiente, você tem mais chance de escapar, né? de não ser descoberto, porque ninguém vai se esforçar tanto para resolver todos os casos. E por isso que a gente tem índices aí de criminalidade altíssimos, né? 50 mil homicídios por ano, 92%, a polícia não, não sabe quem foi, como eu falei antes. E, e outro motivo também. Os promotores, os procuradores aí do Ministério Público são verdadeiros vagabundos, tá? Ao contrário aí de quem está carregando cartaz, eu já mandei várias denúncias aí o Ministério Público. Sabe quando eu recebi resposta? Nunca, tá? E se eu recebi resposta, é, é depois de seis meses, a um ano, e com uma desculpinha esfarrapada, etc. Ou então, na, na, na melhor das hipóteses, o Ministério Público vai repassar isso para a polícia... E vai ser aquele lero, lero aquela burocracia lento. E, e a polícia é outra, é outra é completa incompetente, porque não, não vai resolver nada. Se, se a polícia, junto com o Ministério Público, adiantasse alguma coisa, a gente não, nem se preocuparia. Ninguém estaria protestando a, a, em, em relação à segurança e muito menos a corrupção. Então, o que, que você tem que protestar? Tem que acabar né, com essa excrescência que vem da Constituição de novo, a verdadeira culpada, tem que acabar com o monopólio de investigação do Estado. É isso que tem que acabar. O Estado é o maior monopólio e, tem, e detém diversos monopólios em diversas áreas. Então, Ou seja, para de ser fantoche, para de ficar uh, se prestando esse papel ridículo e humilhante de ficar discutindo justamente o, o que o Estado quer, nos termos que ele quer, nos limites que ele quer. Eu deixo aqui um vídeo, vídeo prático, que se vocês quiserem assistir, grenagens da Liberdade Ilustrado, só para dar um gostinho aí do que a gente poderia ter no mercado, né? algo muito, mas muito mais eficiente do que tem hoje, e evitar essas cenas ridículas aí de gente protestando contra a PEC 37, eu acho um gasto de energia enorme para algo insignificante, porque se ela for rejeitada, simplesmente vocês vão conseguir o quê? Nada, que a situação continue igual ao que é hoje, ou seja... Uma grande porcaria. Então, a gente, enquanto a gente deveria estar discutindo liberdade econômica, né, menos Estado, mais liberdade, não. A gente está discutindo uma idiotice estatal. Essa luta está sendo uma luta para evitar que se piore, e não para que melhore algo. Né? Então, isso significa que o Brasil está realmente no caminho errado e está cada vez afundando mais. E o nosso destino é o buraco. Se é que a gente já não está nele e ainda não se deu conta.